Hoje é o dia do emoji. A opção de texto, em que temos uma cor de fundo, como ilustra aqui precisamente nesta imagem. Escrevo o texto que eu desejar. A transmissão em direto, uh, o normal, que é captar uma foto ou vídeo em que eu tenho o dedo permitido. o boomerang. A aplicação cut-story permite cortar um vídeo em blocos de 15 segundos. Eu posso ter um vídeo quadrado do Instagram ou um vídeo retangular e automaticamente ele passa-me para vertical ou qualquer outro formato que eu quero, Mas no ambiente das histórias vertical. Permite-me adicionar texto emojis, emojis animados. Já agora, a localização é dos stickers que nos dá mais alcance. A diferença entre sondagem e o emoji slider é por, por reação a sondagem, sim ou não? A pergunta, na verdade, é, é tal como tu acabaste de dizer, é tu abres a possibilidade das pessoas te fazerem perguntas a ti. Sim. E nos GIFs que colocas na plataforma gifi passam a estar disponíveis onde? Histórias de Instagram, Twitter e no Facebook. Então, um link curtinho que se pode colocar numa story e que visualmente é fácil decorar, porque o link faz sentido, não são aqueles links sim, enormes. enormes. Então chama-se Branded Links. <fazos>